Bem melhor do que pular sete ondinhas no começo do ano, você não pode entrar no ano novo sem tomar esse banho de ervas que eu vou te ensinar nesse vídeo. Esse banho vai te ensinar a abrir caminhos. Confere agora essa técnica poderosa para você tirar toda a energia negativa e focar as suas metas para 2023. Gente, é, muitas pessoas acham que tem que colocar a semente de romã na carteira, comer lentilha, é, comer carne de porco, quem come, porque o porco fuça para frente, não pode comer peru porque se escapa trás, tudo, tem um monte de simpatia que você já deve ter, pular sete ondinhas, pegar, beber água do mar, porque é água de sal grosso, daí limpa a energia de dentro para fora, existem várias simpatias, várias crendices na cultura do povo, na boca do povo, que não necessariamente é aquilo que vai gerar o resultado esperado. A pessoa faz 50 mil tipos de simpatia, aí depois ao longo do ano não cura das emoções, não cura dos pensamentos, tem comportamentos, atitudes viciadas no ego negativo e sofre e fala assim, ai ah, minha simpatia não funciona, simpatia é isso, simpatia é aquilo. Vai que simpatia funciona e a pessoa é desequilibrada que estraga tudo, então a gente tem que tomar cuidado. E existe uma coisa que trava bastante a conquista das nossas metas, que é ponto de atração baixo. O que é isso? Da mesma maneira que uma régua não tem dos 0 centímetros até o 30 centímetros aquelas réguas de acrílico do ensino médio, do ensino fundamental, que você comprava o kit, vinha régua, transferidores, quadro, compasso, e você tinha uma régua. Então, da mesma maneira que, a nossa, que uma régua daquela, a nossa energia, ela se gradua e ela vai subindo, dependendo do estado dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Quanto melhor a qualidade dos nossos sentimentos, pensamentos, emoções, mais equilibrados são as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Quando eu tenho atitudes e comportamentos equilibrados, eu consigo atrair, conquistar e manifestar melhor aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que é da minha vontade. Ao passo que... Se eu não cuido dos meus sentimentos, pensamentos e emoções, as minhas atitudes e comportamentos são negativos, ou mais densos, ou mais pesados, ou mais viciados, ou me torna uma pessoa mais reclamona, mais vingativa, mais rancorosa, mais odiável, mais odiada, né? mais cheia de craca energética negativa dentro de mim. E daí, se você já está sendo corrompido de dentro para fora, que energia que vai sobrar para você manifestar a sua vontade, que é a sua meta que você estabeleceu lá no dia primeiro do ano, 1 é, de janeiro, que você estava de branco. Então não adianta, entendeu? Quando a gente quer muito alguma coisa, a gente precisa cuidar durante o processo. Não é apenas desejar no começo, esperar que Arcanjo Miguel mande uma caixa com aquela vontade realizada. Não, a gente conquistar uma meta é muito de pouca coisa. É dia após o outro. É eu cuidar hoje, amanhã e depois, como fala o Bruno e Pathy, daquilo que eu estou fazendo. Porque prosperidade é treino, assim como insucesso é treino. Se hoje você vive saúde, se hoje você vive equilíbrio, é porque você se construiu, você construiu esse mundo para você. Agora, se você vive a desgraça, vive a doença, vive reclamação, vive desarmonia no lar, senta para o Natal, vira lavagem de roupa suja na família, todo mundo cobrando, apontando o dedo, falando isso, falando aquilo, brigando, falando isso, e depois senta para comer a ceia. Né? Isso foi construído também, é um acúmulo que veio no ano todo e daí descarrega sempre quando está todo mundo junto. Esse vídeo de hoje é para te ajudar no ano de 2023, né? já a partir do dia 1 de janeiro, da virada do dia 31 para o dia 1 a você limpar a sua energia e repetir esse banho ao longo né, do ano, vai te permitir se conectar com a energia do dia 1 do ano, para você manifestar aquilo que você quer, entendeu? Então, não adianta fazer apenas na virada do ano. É importante você repetir esse banho é, regularmente, né, falando, para você se manter naquele estado que você quer, para você ter a força necessária e doses de energia das plantas para você conseguir manifestar aquilo que você quer, tá? Então, papel e caneta na mão, que eu vou te passar um tratamento de cinco plantas para você fazer um banho para abrir caminhos e conquistar suas metas. Mas lembra que não é só fazer no primeiro de janeiro do ano, durante antes da virada. Você tem que fazer várias vezes ao longo do ano, várias vezes ao longo do mesmo mês para você ter acesso essa energia equilibrada das plantas para você se manter no caminho que você estabeleceu, né? firmou como meta lá no começo do ano. Tá? Então, a primeira planta que a gente vai falar hoje, porque as plantas têm essa energia, essa capacidade de nos ajudar, é, a equilibrar nossos sentimentos, pensamentos e emoções para eu conquistar minhas metas, né? A primeira planta que eu vou falar hoje é a Cáscara Sagrada. E para a gente fazer um banho, eu estou aqui com um recipiente. É um recipiente, parece um pinicão. <risos> Mas quando você for fazer o seu banho, você pode pegar uma travessa... Uma tigela, uma bacia, uma cumbuca, um bol, dependendo daquilo que você tem em casa. Mas é algo, um recipiente, não precisa necessariamente ser de cerâmica, como isso aqui. Não precisa ter uma alça, como isso daqui, por isso que eu aprendi de pinicão. Pode ser uma travessa que você, sei lá, sua avó mistura pão de queijo, ou você tempera uma salada, uma travessa limpa, porque você vai colocar pitadas das plantas que eu vou te passar agora, aqui dentro, água, obviamente dito, né, porque é um banho. É, e daí a gente vai energizar o composto aqui, nessa, nesse recipiente que eu estou te mostrando aqui agora. E depois você vai fazer o banho de ervas da maneira como eu vou te explicar, tá? Então a primeira planta que a gente vai usar, e não é muita, pela fita energética não precisa muita planta para fazer mais efeito, basta que você tenha aquela planta presente no tratamento. A primeira planta que a gente vai precisar é Cáscara Sagrada. Cáscara Sagrada é um vegetal puro do quinto chakra. E a função fitroenergética da Cáscara Sagrada é o seguinte, ajudar a sair da crise, erguer a cabeça, parar de se lamentar. A Cáscara Sagrada te ajuda a eliminar a lembrança do passado e a nostalgia que te impede de ir para frente. Então, para você atingir o novo, você não pode estar viciado no passado. E a Cáscara Sagrada te ajuda a romper esse ciclo. Ela também te ajuda a enfrentar os problemas sem reclamar ou chorar, equilibra a fala, ajuda a falar mais devagar e com calma e falar as coisas com mais pureza que vem do coração e também auxilia para conseguir colocar para fora, através da fala, os sentimentos e as emoções com calma e tranquilidade. Lembra que eu te falei do, do, do ponto de atração? Quando a gente tem muita coisa mal resolvida, o nosso ponto de atração baixa. A cascara sagrada vai te ajudar a colocar isso para fora de uma forma equilibrada, para você elevar a sua régua da mente, o seu ponto de atração, para você conquistar aquilo que você quer. Pela fita energética, você não precisa de muita planta. E até por uma questão do banho, né? A gente pode misturar plantas desidratadas, que é o caso aqui da cascara sagrada, com plantas frescas, que eu já vou te falar. E eu vou colocar pouco, porque eu não preciso de muito, e eu vou pegar um pedaço maior, que depois é fácil de catar. Né? senão você fica com um pedacinhos das ervas no corpo. Então, para a cascara sagrada, vou colocar aqui, Gustavo, daí você pega o um pedacinho, ó. não é muita coisa, tá? É uma coisinha pequena, só uma amostra da planta para a gente ter essa energia presente. Peguei a planta, vou colocar aqui dentro e é isso. Só a cascara sagrada já vai me dar esse efeito que eu preciso. A segunda planta que a gente vai usar, deixa eu ver aqui no meu roteiro, é a arruda. A arruda é uma planta muito boa para limpeza energética, e a função fitroenergética da arruda é a seguinte, é um dos maiores termômetros de ambientes, pois a arruda, quando plantada, indica a, a qualidade da energia do local, que pode ser medida pela vitalidade da planta. Se a arruda está fresca, a energia está boa. Se a arruda está desidratada, está murcha, está morrendo, a energia está ruim, porque ela age na vibração da frustração. Então, ela ajuda a liberar o choro reprimido e a tristeza interiorizada, traz força para superar os desejos não realizados, elimina a frustração e o sentimento de fracasso e ajuda a limpar, limpar traumas e insatisfações que tornam a pessoa amarga, reclamona e chata. Então, se você está sempre apegado àquilo que você não tem, a ruda te ajuda a liberar isso e a casca da Sagrada de colocar para fora de uma forma equilibrada para você elevar o seu, seu ponto de atração. Pra arruda, eu vou pegar só uma pontinha da folha, porque eu não preciso de muita planta. Então, ó, só um pedacinho, a pontinha da folha da arruda, pra gente conseguir colocar o nosso banho, tá? Se você gostar do cheiro da arruda no corpo, num banho de erva, você pode colocar mais. Pra futebol que não precisa, tá? Próxima planta do nosso tratamento é a melissa. Melissa, ela parece hortelã, isso aqui é hortelã, isso aqui é melissa, parece uma folhinha de hortelã maior. É confundido até com folhinha de morango, tá? Então, Melissa, essa ruta está bem boa, tem um cheiro bem forte aqui. É, Melissa, o que, que é a função fitoenergética energética dela? Tá? Ajuda a superar divórcios complicados, ser doce, saber viver e amar, abrir e criar conduta de honestidade, elimina traumas de maus tratos na infância, elimina discórdia, trata medos de aranhas e bichos peçonhentos e traz consciência da infância para melhorar e entender o presente. Então a ruda né, ajuda você a deixar para trás aquilo que não te leva para frente. Da mesma maneira que a ruda, eu vou usar é, melissa fresca e só uma folhinha de melissa já está bom pela fita energética. Não dá coceira, não tem alergia, não tem nada. Uma folhinha de melissa vai no meu recipiente e coloquei ali. Próxima planta é o hortelã levante, também conhecido como alevante. Tá? Então o hortelã levante ele limpamente o campo energético, e desacelera a atividade mental, transmuta as energias densas de ordem mental e formas de pensamento, alivia tensões, ajuda a parar de pensar em coisas negativas, descongestiona os pensamentos, expande a consciência, abre o chakra frontal, estimula a clarividência e aumenta a sensibilidade extrafísica. Então o levante que eu estou usando aqui agora, ele é desidratado. E no mesmo caso da casca sagrada, depois eu não quero ficar catando, então é, aquela erva me incomodando porque ela é muito granulosa, entendeu? Então eu vou pegar um raminho mais forte do hortelã levante, só um pauzinho. Parece uma, uma amostrinha do galho dele, dá para pegar aqui? O Gustavo está focando aí. Então é só uma, uma amostrinha do galho para a pra gente ter essa energia. Coloquei no meu recipiente, já deu. E por fim, o último, a última planta do meu composto é o hortelã que é diferente do hortelã levante, tá? O hortelã levante é o hortelã levante. A hortelã que a gente costuma colocar no suco de abacaxi, no tempero, né? Vou colocar em cima do sorvete, no petit gâteau, é o hortelã menta crispa, é o hortelã comum. O hortelã levante, ele tem umas veias meio roxas na folha, eu vou pedir pro time colocar na, na edição. O hortelã comum, ele é verdinho, é a menta crispa. É chamado também de menta, própria menta, né? Então, menta crispa, que a gente usa, tá? Hortelã levante é o nome científico dele, é o menta silvestres, tá bom? Então o hortelã, o hortelã comum, menta crispa, o que ele faz? Ele abre caminhos na vida, que é uma planta essencial que não pode faltar nesse banho, ajuda a entender e trabalhar as dificuldades com o pai, elimina hipocrisia e falsidade, gera efeito analgésico, elimina fibromas, reduz o estresse e ajuda a mudar o pensamento e gerar a vitalidade energética geral, em casos de câncer, da mesma maneira que as plantas frescas e a melissa eu vou pegar só uma folhinha de hortelã se você gosta do cheiro de hortelã e quer mais cheiro de hortelã em você você pega mais tá então eu coloquei aqui e que que você vai fazer misturou as plantas tá tudo junto aqui planta hidratada planta fresca e planta desidratada aqui nesse recipiente agora eu vou adicionar água e eu já vou te falar como que a gente vai fazer o banho então água é o suficiente para você jogar no corpo algumas vezes tá vou dar uma medida porque tem os virginianos que precisam né então um litro e meio de água vai para você fazer um banho como que você faz coloquei água aqui no meu recipiente tá pegando o cheiro tá gostoso disso aqui o que que você vai fazer não precisa de muita planta para ter mais efeito como eu te falei no começo do vídeo agora que todas as plantas estão aqui a gente vai ativar esse composto, né, esse banho, com verde e prata. Senta no meu coração, vai uma luz verde, volta o verde, vai o prata do topo da cabeça, volta o prata, vai o verde, e isso fica alternando. Verde, prata, verde, prata, até que eu senti que essa luz está pulsando aqui. Como que a gente aplica o banho em nós? Primeiro você vai no banheiro, toma o um banho de higiene, água, sabão, lava o cabelo, passa o condicionador, sabonete disso, sabonete daquilo, faz foliação que você quiser, Fez o banho de higiene, limpou o corpo físico, agora a gente vai limpar a energia. Fez o banho de higiene previamente, antes do banho, você pega e faz esse banho de ervas aqui que eu te mostrei e deixa no banheiro, você vai estar tá molhado, você vai precisar pegar esse recipiente depois. Fez o banho de higiene, você vai pegar esse banho de ervas, é apenas água, se você quiser tirar com a mão antes de levar para o box do banheiro, você pode tirar porque a energia das plantas já vai estar tá aqui, tá? Então você tira, e você pode jogar algumas vezes, não vou fazer aqui, que senão vou fazer bagunça no estúdio, você joga algumas vezes sobre a cabeça, da, do pescoço para baixo, nos ombros, à frente, as costas também. Ah, mas aí minha, religió, minha mãe, é a líder do meu, da minha religião falou que não pode jogar isso na cabeça, essa planta ou aquela não vai na cabeça por causa dessa ou daquela religião, por causa dessa ou daquele orixá ou, ou santo, ou energia que me impede Pode ficar tranquilo que a fita energética é livre de religião entendeu? Então não fica preocupado com isso De você atrapalhar essa ou aquela religião Esse ou aquele efeito A fita energética não vai te atrapalhar Não tem contraindicação tá? Então o que, que você faz? Toma um banho de higiene né, Com sabão, esponja E depois você faz o um banho energético Jogando esse banho de ervas no corpo se você não se sentir confortável para jogar na cabeça, não joga. Não é obrigatório. Eu tô te recomendando. Agora, se você não quiser, não precisa. Não é não jogar na cabeça que o banho vai perder efeito. Porque essa energia das plantas ela vai entrar no seu campo energético como um todo. tá? Se para você é muito importante que não seja jogado na cabeça, não joga. Você é livre para fazer isso. Beleza? E daí, o que, que você pode fazer? Esperar. Você vai para a sua ceia, vai para a comemoração do ano novo... Vai comemorar com as pessoas que você ama, que vai estar ali junto com você. E se der certo, eu vou te orientar também a você acender um spray de abertura de caminhos, de metas e conquistas para potencializar o efeito desse banho. Ah, Luiz, mas você falou que tinha que fazer esse banho várias vezes durante o mês, né? Sim, mas se não é prático para você ou se não tem as plantas, você pode apenas acender esse incenso. Esse banho é legal que você faça ele no mínimo uma vez por semana ao longo do ano, mas pode ser trabalhoso para você e pode acabar com as plantas frescas que você pode ter em casa ou gerar uma incomodação. O que você pode fazer é comprar um spray, um incenso de metas e conquistas, que o link está aqui na descrição, Acende um pouco ele ao longo da semana e essa energia vai te acompanhar para você conseguir acelerar a conquista das suas metas e ter mais conquistas na sua vida ao longo do ano de 2023, tá bom? Então fica a dica aqui por banho de ervas para abertura de caminho, incenso de metas e conquistas, faz e depois você me conta o que, é que você conquistou, tá bem? Um beijo e o link está aqui na descrição. Até mais e até o próximo vídeo.